Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. É Everson é aí, é Vou deixar uma dica aqui pra vocês, tá? Chegou pra nós aqui pra gente fazer a substituição desse botãozinho aqui, ó. Desse Flex, tá bom? Desse Samsung aqui. E esse botãozinho aqui que a gente vai ter que trocar, que ele tá bem detonado. Deixa eu tentar mostrar aqui no microscópio pra vocês. Ó. Tá vendo ali, ó? Então ele já não está tendo mais a função, ele não está dando clique. tá vendo? Ó, então a gente vai fazer a substituição dele. Com cuidado, porque aqui tem o, o botão externo, tá vendo? Ó, da digital, da biometria, né? E tem esse aqui que seria do clique do Power, tá vendo? Então a gente vai estar tá tirando esse aqui e substituindo. E eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz para estar tá pegando um aqui, ó, sem danificar. Eu já deixei o ferro aqui ligado. E eu apoiei ele aqui para vocês, para mostrar melhor para vocês. E eu vou estar tá retirando aqui esse daqui, ó. Ele está inteiro, tá vendo? Então a gente vai estar tá tirando ele. Deixa eu escurecer um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Ah, aqui, ó. Ah. A gente vai tirar esse aqui, ó. Tá bom? Vai estar tá arrancando ele aqui e vai colocar no outro ali. É uma dica rápida aqui, deixar para vocês verem. Beleza? Desde já, peço o seu, seu like Compartilhe esse, esse conteúdo Se te ajudou, eu creio que vai ajudar E pode estar ajudando outras pessoas também Beleza, meus queridos? Vamos lá Vamos tirar aqui ó. Coloco ele aqui, ó Apoiei no ferro, tá vendo? Ó. Vou apoiar ele aqui de forma que eu consiga mostrar pra vocês E eu consiga pegar legal aqui também Vamos lá Aqui, ó Olha ó lá, tá vendo? Ó. Encostei ele, ó a solda vai começar a brilhar daqui a pouco. Ó, vou encostar. Tá vendo? Vamos com calma aqui. Ó, vamos com calma aqui e vai dar tudo certo. Tá vendo? Aqui tá muito claro ali, acho que pra vocês verem vai estar tá meio ruim Ah, acho que agora vai dar Olha lá Beleza, pessoal? Vamos tirar Vamos tirar esse aqui a gente vai colocar ele na, no, no outro flex lá, beleza? Ó Encostei, olha lá, já saiu, tá vendo? Ó, tirei Muito delicado Tá bom? Então a gente conseguiu tirar ele inteiro aqui, ó Sem danificar Beleza? Ó. Tá inteirinho aqui. Tá bom? Aí agora a gente vai estar tá colocando naquele outro ali. Só que, como esse daqui, ó. Ele tem o um botão externo aqui. Então eu não posso estar tá encostando o ferro de solda aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar o ferro aqui agora. E vou mostrar pra vocês como é que a gente coloca aqui, ó. Como é que a gente faz a substituição. Beleza? Eu vou prender aqui no suporte de placa. Deixa eu clarear aqui. Ó. Prender ele aqui e nós vamos tirar esse aqui primeiro, tá? Como esse aqui tá detonado, então não tem problema. A gente arrebentar ele mais um pouquinho aqui, não tem problema não. Tá bom? Vou pegar o ferro de solda aqui, ó. A gente vai tirar ele aqui, ó. E aí a gente vai colocar o outro. Deixa eu colocar aqui de forma que dê pra vocês verem legalzinho mesmo todo o procedimento. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo pôr ele assim, ó. Agora eu coloquei de lado, tá vendo pessoal? Aí a gente vai tirar ele agora. Vamos lá, ó. Vem com o meu ferro de solda aqui, ó. Esquentou, tá vendo? Já saiu, pessoal. Ó, já foi, beleza? Aí eu vou dar uma melhoradinha aqui nessa solda, ó. Vamos lá. Aqui, tá vendo? Tira o excesso, tá? Dou uma limpadinha. Vamos por, por partes, ó. E aqui eu vou dar uma... Ó, tá vendo? Ficou um pedacinho dele aqui, ó. Mas a gente tira de boa. Ó. Tá vendo, gente? Saiu. Beleza? Aí agora aqui, ó. O que, que a gente faz? Como ele já tá com solda aqui, eu não preciso estar tá colocando mais. Tá? Tá? Aqui ele tá até com excesso, porque parece que ele já foi feito um reparo em outra assistência. E, mas a gente preferiu aqui fazer a substituição dele, tá vendo? Ó? Depois eu dou uma limpada melhor aqui, ó, tá vendo? Para tirar o excesso, ó. Deixa eu pegar aqui a malha. Acho que com a malha eu vou estar tá tirando melhor aqui. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui, galera. Hum... Um pouquinho com a malha, quer ver? Vamos lá Tirar um pouquinho aqui com a malha, quer ver? Ó Ó, tá vendo pessoal? Tiramos aqui ó, tá? Tá? A gente acabou tirando aqui. Aí agora a gente vai colocar ele ali, pessoal, ó. Vamos colocar o botão agora aqui, tá? Eu vou dar uma limpada aqui. Ó cotonete. Dá uma limpadinha aqui, ó. Tá vendo, pessoal? De uma limpadinha, agora a gente vai colocar o outro, beleza? Então vem aqui, ó. Um pouquinho de pasta. Né, pasta de solda. Tem um pessoal que coloca a, a solda em pasta. Aqui nesse caso a gente não precisa porque ele já tem a solda aqui. Ó. Então a gente vai estar tá utilizando essa mesma. Beleza, galera? Agora, aqui o detalhe: ó. o macete. Vamos colocar o novo. Ó, tá vendo? Colocamos o novo aqui. Ó, e a gente vem agora com o ferro de solda. O que, que eu vou fazer? Eu vou segurar ele aqui, ó Ó Tá vendo? Ficou aqui, tá? Agora do outro lado, ó Ali, como já fixou Então aqui a gente agora, ó Só encostou o ferro aqui de lado, aqui, ó Olha lá, colocou aqui, tá vendo, pessoal? Olha lá Já foi, tá vendo? Ó, aqui se você quiser dar uma reforçadinha Ó Você tá vendo que eu não tô encostando ele muito aqui no plástico Pra não, de, não danificar Mas aqui já foi Aqui já era, ó Beleza? Então aqui, ó Conseguimos estar tá fazendo a substituição Desse botãozinho, ó Olha ah lá, a função dele lá, ó. tá vendo? Ó. Deixa eu tentar virar aqui para vocês verem melhor. Olha ah lá, ah lá, beleza pessoal? Ficou show, olha ah lá, ótimo, tá bom? E aqui ó, o clique dele aqui, tá bom? E a gente não precisa fazer a troca desse flex todo aqui. A gente faz a substituição somente do botão. Aí tem esse diferencial do. do né? Tem o pessoal que só troca, então a gente não faz troca. A gente faz a substituição. Olha lá. Beleza? Ó. Dá uma limpada boa aqui, ó. Limpamos. Olha lá. O ele já dá uma secada. Você dá um calorzinho aqui, ó. Resolvido. Beleza? Deixa eu colocar ele aqui de forma que vocês veem vocês melhor. Ó. Olha lá como é que ele ficou. Beleza, pessoal? Ó. Dica aí é, rápida: substituição somente do botão. Isso aqui serve para o um botão power, serve para o um volume mais e menos também. Tá bom, meus queridos? Só essa dica aí que eu queria deixar para vocês. Que Deus abençoe. Gostou desse vídeo? Compartilhe, deixe seu like e nos ajuda aí. Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber novas notificações. Valeu, um abraço galera, Deus abençoe.